Jardim Duque Terceira Então o horário é este aqui no ecrã Vamos já ver do que é que se trata Onde é que se começa a ver o jardim Não é para o animais é? Isto é bom para tirar as verrugas das mãos. Tirar as verrugas dessa planta É bom oh, okay. não, minha avó tirou uma Pedra de quilhares velhos para velhos Estão a ver? friado. Um Montes de movimento Dias da semana Estamos aqui no jardim O pessoal é a curtir Música em é altos merros e tal Olha lá tá bonita! É bem grande. Olha lá, é o sofá. É um sofá. É um sofá. Ah, cortado mas. <risos> formato de sofá. Aqui é a ilha. Uma ilha. As crianças ao fundo a divertiram-se. Até que está lá acima do jardim. Os peixinhos vermelhos. Depois ela vem verante? Não. Na casita lá em cima? A cima temos ali um jardim, ela não quer ir lá, vamos lá ver que o jardim, este é para cima, até lá em cima. Ali a casa de uma pessoa está, para... está dividida, não dá é para passar. Vamos ver a placa, arbozorando um dronheiro da Europa Mediterrânea. Um dronheiro. América do Sul Esta América Na América do Sul Na América do Sul Ok Ok E que serve a comida também parece não é? Hora de funcionamento E o jardim segue para baixo. Estão a ver ali um lago. E ali uma cascata qualquer. parece que água aqui para aquele lado. Vamos lá ver a água. E segue para cima. E vai exigindo as asas. Que que tivesse a lá em cima. E acompanhando a carga. Então vamos lá. Ela não quer ir. Nós vamos. Instalações. Queres é a casa do banho? Até para ali. Vamos já nós subir até lá acima. Se ela não quer ir.. Nós subimos. Não, mas até lá acima dá para subir. Hein? Da China já era ali. Temos esta árvore que é a híbrida no Cultivar a fazer merenda até outro banco e ali. Mais bancos, água potável. Já bem, bem, grande aqui em é um Grado Turismo, uma passeirinha ali. É. Embora, já ali ver aquela fonte, bubica e a fonte aqui. Parece uma coisa quase inca, isso é sim? Vamos ver. Dos, dos seis é que sai água, mais uma árvore esta pop negra chupo negro. Esta árvore assim. Mais uma fonte, mais um flautista. É engraçado. E lá. E tem um parceirinho a bega Olha, Olha que engraçado. Vamos acomodar, ele está a beber agora, não vamos sair a chateá-lo. É um faltista, está muito giro. E agora temos aqui duas partes: ou vamos por aqui, ou por aqui. E agora? Bom, isto vem para aqui para baixo. Esta é parte do jardim. Então vamos para subir estas casas e ver para é que isto a parar. é está a parar? Parece que é casa de pessoas, está ali uma casa. Não sei se tem um mirador em cima ou não, vamos lá ver. É a primeira vez que me estou aqui, não é? Mas. Vamos já descobrir o que é que isto tem. É. é que é indo. Igreja. Ali uma fortaleza, acho que é que é o Monte Brasil. Música natalícia lá ao fundo, está a ouvir dá para ver uma panorâmica do jardim e minha companheira ali embaixo para continuar, acho que é até ter... telecamerador, vamos continuar a ver, Vou continuar a andar Vamos ali um sítio para tirar fotos, estamos já a fazer uma selfie, vamos lá meus amigos, vamos já a fazer uma selfie, aqui os degraus, o que é que diz aqui, dia mundial, se estás fotografia, temos a pauta de turismo, hoje a então vamos já tentar fazer isto, se consiga para ser mais ou menos. Não deve dar ângulo para isso, eu vou a fazer aqui a a máquina. Chega de palhaçadas. Continuando a subir, o paisagem é muito bonita, não é? O paisagem envolvente. É vamos continuar aqui a subir, aqui mesmo perto do centro de André do Eurismo, já estamos ali em baixo, que vindo andando, ali ao pé de igreja, está-se a realizar o mercado de Natal, e agora vamos dar aqui uma voltinha, vejam os meus vídeos mercados mercado e as caminhadas que eu realizei, acho que continua por cima, Estão namorados ali de aqui, parece que é Um parque... Corre cantos para os namorados virem... Fora dos olhares. Ainda falta muito... Muita paisagem, bandeira, vamos a ver. E que hora? A ao fundo a tocar. Sabe porque já fiz uma caminhada hoje de manhã 2 horas e meia E agora acabei de vir do almoço no restaurante à beira ver mar Vejam também aqui no vídeo Está na descrição subir. Uh, cansa um bocadinho. Um portão. Amanhã vou fazer uma caminhada ali. vamos saber qual é a caminhada, vai ser é a volta da radinha. E agora temos aqui com várias placas, vários desejos. Turando para ali, quase 1300 km, Fuxal Militar, Pequim, Rio de Janeiro, Macau, Macau, Madrid, Londres, Goa, 9913, Norgo, na Austrália, né? Fuxal, etc. uma é lado. Praia da Vitória, Ribeira Grande, isto é que já é localidade, o Norte é para aquele lado. Muito bonito, não é? O projeto da poluição do Jardim Duque da Terceira. Está um pouco desvanecido, mas também vai ah. estar Olha Grande, vamos dar aqui a volta só aqui às só para mostrar o que passa aqui nas ruas à volta. E, pá, ali continua, vamos cortar aqui a caminho. Já estamos ali aos pedaços, temos o meu vídeo. Já estamos aos pedaços para para cima. Magnífico, não é? Bem, vamos lá descendo. Já cheguei a esta parte. Uma muito... para isso. Está na saída. aqui as escadas. As escadas até lá baixo. Vamos ver o resto daquela parte do jardim. Vamos ver aquela parte ali do jardim. Vamos ver como é que. Que tal é que. Eu é. ouvi para ali uma queda d'água também, graças a outra fonte, sim, aquela que acabamos de ver agora ali. Vamos lá ver. Vamos a ver. Só para aquele lado. Agora é sempre para descer. É mais fácil. Mas é dezembro, por isso um mais fresco, mas de botinho aqui faz um certo calor. tudo verdinho não é não é espantoso tudo verde Venho até cá aí a terceira pessoal do continente E do outro lado não é do mundo mas só do continente aqui é também muito bonito já fiz algumas caminhadas como não estava a dizer e vale a pena em baixo o um cureto ali em baixo E a aqui qualquer água a correr já vi que é que se passa aqui é aqui a parte de baixo ah, está aqui de uma cascata já para consumo e vai correndo até mais abaixo todos os tipos de passas que vemos aqui na, na zona negra, Aqui vamos lá. Vamos já aqui pular o Por cima. qualquer coisa para se calhar é o que é aquilo. Mas. Os passarinhos ali em cima. Há para ali qualquer coisa. Chilrear. Está é sempre um bocadinho. Ali. Estão a ver? de preto, comigo comprido. vamos lá pular aqui em cima das pedras não é? vamos lá vamos para o Brasil como é que tinha dito vamos lá cima em cima pedras Vai para vamos Aqui a volta, mas está aqui. Agora continua aqui em redor, vamos por aqui também, já agora vamos a pular pedra em pedra, vamos continuar vamos deixar a fim Agora deve ser até a escada. Está aqui, está aqui, aqui, aqui, aqui e já estamos. E vem aqui terminar a água. para os lariões. Temos aqui o WC também. Podem ver. Os horários. A em volta, aqui uma homenagem aos Luiteles ao Botânico das Casas das Máquinas. Não um aviso qualquer. A Ordem do Caminho de Santiago Muito bem. Vamos ali em cima no topo Um candeeiro, estilo antigo Mas há algumas ilustrações, do é que dizem Para ser rotelos para mim E aqui deste lado é o mapa Bem catita, como costuma dizer, bem catita. Está aqui infantil para aquele lado. O de Ásia. Mais uma catazinha de água daquele lado. Os peixinhos. Um arranjo. mais uma fonte, e um coreto, vamos lá ver já, tem mais uma, uma casinha, ah, para descansar, mais uma casa para, para as pessoas estarem ali, na apanhar com chuva se tiverem, e um coreto, E a fonte hora puxo, puxo para um lá em cima e estamos a terminar a nossa visita guiada porque não, nunca esteve aqui a primeira vez espero que tenham a gostar de ver aqui, é um pouco extenso, 25 minutos já, já vem em gravação vamos aqui mais umas escadinhas para subir isto está fechado, ver se há alguma coisa na não e aqui também, talvez abra o de verão ou isso Aneis azulejos Dizem que os azulejos Esta parte está à vista Temos agora a seguir aqui que é o único caminho, ali vai-se lá para baixo, subir aqui, para não vale a pena continuar, para a casa do jardim, serve ver refeições, hoje é friado está fechado estamos a chegar ao sítio de início A Zelanda, Zelândia, é, os pombinhos, eles adoram isto. Os pombos eles adoram isto. E a saída? Acho que é ali. E que era a saída? Ou a entrada? Depende. O caso fomos nós entramos ali. Ué! Andou a bolha! <risos> os passarinhos andam à bolha! E vamos regresso o ruído a confusão do dia a dia espero que tenham gostado aqui do vídeo aqui do parque vejam mais vídeos ali farinha de natal quiserem ver também está aqui o link na descrição vejam também a farinha de natal que é as, e as ruas que vamos aqui filmar também Obrigado por assistir e viagem até breve aqui do Jardim do terceiro. obrigado, sejam felizes e até a próxima.